Em tempos de coronavírus, uma das maiores preocupações, e talvez a mais importante, é de como prevenir o contágio. E uma das dúvidas mais comuns é saber que tipo de máscara precisa ser usada no caso de exposição potencial ao vírus. Para começar, vamos diferenciar as máscaras. Basicamente, existem dois tipos, a máscara facial comum e a N95. A máscara facial comum, ou máscara cirúrgica, serve de barreira contra gotículas, e a máscara N95 serve de barreira contra aerossol. As gotículas são partículas líquidas, maiores, que são expelidas durante a fala, tosse ou espirro. É claro que nem sempre elas são visíveis a olho nu assim, mas elas são pesadas o suficiente para não ficarem suspensas no ar. Elas viajam uma distância de até mais ou menos 2 metros e caem. A máscara facial previne que essas partículas entrem na boca ou no nariz, fechando a porta principal da entrada dos vírus respiratórios, como os da gripe e do resfriado comum. A máscara N95 bloqueia pelo menos 95% de partículas com tamanho de até 0,3 microns. Para funcionar assim, elas têm que ocluir completamente a boca e o nariz, ficando justas dos lados, coisa que a máscara facial não consegue fazer. Isso é essencial porque tem algumas doenças, como a tuberculose e o sarampo, que ficam dispersas no ar em forma de aerossol por um certo tempo depois de um paciente com essas doenças respirarem no ambiente. É claro que existem outros tipos de máscara e proteção respiratória no mundo, mas esses equipamentos mais avançados só fazem diferença mesmo contra produtos químicos e gases tóxicos. Felizmente, as partículas infecciosas são, por definição, pequenos sólidos que são os vírus e as bactérias em geral. Então, pelo menos em relação a doenças contagiosas, o máximo de preocupação que a gente precisa ter é o de máscaras contra aerossol. Beleza, agora vamos responder a pergunta inicial. Para tentar explicar melhor, vou dividir em três situações. Profissionais de saúde, pacientes infectados e população em geral. Para os profissionais de saúde, a resposta curta é usar a máscara facial simples mesmo. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Anvisa Recomendo que a máscara certa é a máscara facial. A N95 só precisa ser usada se forem feitos procedimentos que induzem a aerossolização, como intubação, ventilação com ambu e nebulização. Mas, como as coisas nunca são tão fáceis assim, tem uma controvérsia. Tanto o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, quanto o ECDC, que é o mesmo órgão europeu, recomendam para os profissionais de saúde o uso da N95 em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus 2019. Acontece que o coronavírus atual é um parente biológico muito próximo do vírus do SARS. O SARS foi um vírus que causou um surto de mais ou menos 8 mil casos entre 2002 e 2003, com uma mortalidade de quase 10%, mas que felizmente ficaram basicamente contidos na Ásia. Nos estudos sobre o SARS, ficou entendido que esse vírus conseguia se transmitir por aerossol, e não só por gotículas. Os estudos da propagação da doença, como nesse grupo de casos que aconteceu num condomínio em Hong Kong, Convenceram a comunidade científica dessa capacidade do SARS e acho que é por conta dessa proximidade entre o coronavírus atual e o SARS que existe a controvérsia sobre a N95. O próprio Ministério da Saúde brasileiro também já tinha lançado alguns informes e documentos que recomendavam a N95 para profissionais de saúde. E na minha opinião, a diferença entre essas recomendações é provavelmente de natureza socioeconômica. Tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde lidam com países em situação de escassez de recursos, então não dá para recomendar o uso disseminado da n 95 que é bem mais cara. Na Europa e nos Estados Unidos elas podem ser mais rigorosas, então adotam essa precaução a mais. Quanto ao comportamento do profissional de saúde aqui no Brasil diante disso, eu recomendo que isso seja discutido com os coordenadores e o CCIH do hospital para definir um protocolo institucional. Mas na minha visão, mais importante do que o tipo de máscara é o que eu vou falar em seguida a precaução que deve ser empregada nos pacientes com suspeita. Um ponto muito importante é que a colocação da máscara no próprio paciente previne a dispersão de gotículas e até de aerossóis. Uma das medidas principais é colocar uma máscara facial nos pacientes logo no momento inicial do acolhimento, para ele não contaminar a sala de espera, os consultórios e não contaminar os profissionais de saúde e os outros pacientes. Inclusive, é recomendado para os profissionais de saúde os óculos de proteção, que impedem que as gotículas que o paciente espirra ou tosse atinjam diretamente os olhos. Isso me traz também a uma outra parte da prevenção, que é a precaução de contato e superfícies. Um dos jeitos que essas doenças respiratórias se propagam é que quando as gotículas caem nas superfícies, alguém pode passar a mão e depois levar a mão ao rosto, levando a partícula infecciosa para o contato com a mucosa do olho, do nariz ou da boca. Então é super importante reforçar a higiene manual. Evitar levar a mão ao rosto sem antes ter higienizado ela propriamente, usando álcool 70% ou água e sabonete, e fazer a higienização antes e depois do contato com cada paciente. É recomendado também usar um capote para impedir a contaminação das próprias roupas, que não precisa ser um capote estéreo, mas deve ser trocado a cada vez que precisar interagir com o paciente suspeito. E é importante também higienizar o ambiente, usando soluções germicidas para limpar as superfícies. A questão da máscara facial para o paciente é tão importante, que o CDC fez um protocolo de precauções que se baseiam em se si o paciente estava ou não usando máscara no momento do contato. Essas precauções são o que o profissional de saúde precisa fazer depois de um contato com o paciente com o coronavírus. Basicamente, se o profissional de saúde estava completamente protegido, usando máscara e óculos, o risco de contaminação é baixo e ele não precisa tomar precauções especiais depois do contato. Se o paciente estiver usando máscara, basta que o profissional esteja usando máscara também, que o risco é considerado baixo. Mas se o paciente não estivesse usando máscara durante o contato, só de o profissional estar sem óculos, o risco é considerado moderado e a recomendação do CDC é que ele fique afastado do trabalho pelos próximos 14 dias, que é o tempo de incubação do coronavírus. Então, para reforçar, o paciente que chega com suspeita de coronavírus tem que receber a máscara facial o mais cedo possível. E aí, se o caso for descartado, pode retirar a máscara. Mas se for confirmado, a máscara só pode ser tirada quando o paciente chegar no isolamento, seja dentro do hospital, internado ou isolamento domiciliar. E as regras do isolamento domiciliar são parecidas com a do ambiente hospitalar: um quarto bem ventilado para a pessoa ficar. Colocar máscara facial quando for se transportar pela casa, e os acompanhantes também colocarem máscara facial e fazerem higiene manual para terem contato com o paciente. E agora, por último, o uso de máscara pela população em geral. A recomendação formal é a de não usar. Não existe evidência científica concreta de que pessoas saudáveis usando máscaras na comunidade diminuam o risco de pegar doenças respiratórias. Apesar disso, isso se tornou um hábito cultural na Ásia, que muitas pessoas usam essas máscaras no dia a dia, tanto por causa de doenças quanto por causa da poluição ambiente. Numa situação de surto como a atual, a minha opinião é de que usar a máscara, embora não tenha comprovação científica, faz sentido em algumas situações de risco especial. No Brasil, até o momento da publicação desse vídeo, não se tem notícias de transmissão comunitária do coronavírus, mas em situações de risco aumentado, como em aeroportos e voos internacionais, ou caso a doença se alastre no Brasil, em aglomerações como metrôs e mercados muito cheios, eu considero razoável usar a máscara facial simples. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Confiram os vários links relevantes que estão na descrição e fiquem ligados para saber mais sobre assuntos misteriosos e intrigantes explicados de um jeito que fica fácil.